Na aula de hoje eu irei ensinar dois exercícios em um único, isso mesmo, seriam exercícios conjugados. Eu sou o professor Emílio Júnior e para fazer as aulas que eu ministro aqui no canal, você tem que ter a liberação do seu médico para ter total segurança. Vamos lá, o primeiro exercício é o seguinte, você vai abrir as pernas mais largo do que a largura do seu quadril, então a largura dos seus ombros. Vai fazer o agachamento, primeiro entrelaçando ambas as mãos, assim, à frente do seu corpo. Vai fazer o agachamento, vai voltar à posição inicial. Quando você chegar na posição inicial, você vai inclinar o seu tronco para o lado esquerdo, elevar a perna direita, volta à posição inicial, agachou, subiu, inclina o tronco para o lado direito, eleva a perna esquerda, desceu, vou fazer um pouquinho mais rápido, inclinou, elevou, agachou, inclinou, elevou. Esse exercício aqui, ele vai trabalhar vários grupamentos musculares, além de trabalhar todos esses grupamentos musculares, olha quanta coisa você vai estar trabalhando suas pernas, suas coxas, posterior de coxa, parte interna da sua coxa, lateral de coxa e de glúteo, vai trabalhar o glúteo e ainda vai trabalhar a região do core, que é a região tanto da frente do seu abdômen, lateral e posterior, com um único exercício Passo a passo para você aprender a fazer agora com essas dicas de aulas passo a passo aqui do canal do Professor Emílio Júnior. Muito obrigado por você assistir a mais essa aula e até o nosso próximo encontro.